E boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui com um vídeo diferente. Estamos aqui com um vídeo sobre a nova parceira aqui do canal. Que, a nova parceria neste caso. Que é aqui com, com a eSport Plus Me. Ou só o eSport Plus, tanto faz, whatever. Pessoal, hum, eu vou-vos trazer aqui este vídeo que é para vos mostrar aqui como é que este site funciona. O que é que vocês podem fazer neste site, uh, como é que podem ganhar com ele uh, e pronto, e essas coisas todas. Uh, bom, aqui está tá o market né, do site. Uh, como vocês podem ver aqui, tem aqui o CSGO Random Skins que custa 3500 coins uh, vocês podem comprar isto, pode-vos uma uma skin random. Depois vocês têm aqui a Mystery Box, uh, custa 2.200 coins e pode-vos uma skin de 50 coins a 63.000 coins, com a possibilidade ainda de ganharem uma Gut Knife, Knife Knight uh, ou uma Capa Vulcan. Vocês devem ter reparado que aqui os coins aumentaram, porque acabei de, de enviar para cá uma arma que era para vos mostrar o site, como deve ser mostrar as coisas. Vocês veem aqui que tem boeda armas disponíveis, tem facas, a M4 Allo, a Medusa, a Icarus Fell, a Master Pisa. Pisa. Há casa aqui é da pau também tem Asimov tem Hyper Beast tem Boom é para vocês têm aqui boa de armas. depois para o pessoal que gosta de jogar LOL uh, vocês têm aqui Tem aqui os, os pontos do LOL né acho eu que é é me... yeah, é LOL sim uh, <coughs> depois aqui vocês têm coisas podem comprar a partir daqui podem comprar uh, Opa! Pronto, podem meter dinheiro na Steam, não é? A partir daqui com coins. O que é muito fixe, por acaso eu, eu ainda não tinha reparado nisto. Também pela, para a PlayStation Store também podem comprar por aqui com coins. O pessoal que gosta de jogar Dota também tem aqui skins de Dota. Uh, e yeah, aí acho que aqui do market por enquanto é, é tudo. Eles também estão sempre a atualizar o market todos os dias agora aqui muito fast vo se vocês vocês podem meter aqui podem comprar coins com dinheiro ou então com skins uh, pronto querem comprar com skins vem cell skin por coins oi ganha é skins por coins uh, eu como tenho então esperem lá aqui tem atualizar aqui a página que eu já recebi aqui pronto é isto mesmo aparece desiste vocês carreguem, carregam aqui no load CSGO inventário. no meu caso não vai aparecer porque uh, oi? pronto já yeah. não, não aparece que eu estou aqui a usar outra conta outra Steam e não tenho, não tenho items nela só tinha aqui uma Uh, e pronto, carregam ali, vai -vos aparecer o vosso inventário uh, vocês fazem a vossa uh, trade offer quando receberem trade offer no, na steam confirmam depois uh, na steam e depois vão confirmar no telemóvel e tal e, e para vocês receberem os coins vai levar mais ou menos 3 minutos 2 minutos por acaso eu levei ali coisa de minuto para receber os coins que eu tinha posto Uh, o que é que este site é uma coisa muito boa. Por exemplo, eu pus aqui uma arma que valia 21 dólares e o site pagou-me pela arma uh, 5 dólares a mais. O site paga sempre a mais do que a arma vale. Uh, isso é uma coisa que eu acho muito nice mesmo, muito fixe. Uh, portanto eu fiquei com, com 26 pontos. Uh, Vou-vos mostrar aqui o que é que vocês podem fazer. Vocês têm aqui o roll que é o Dice né, neste caso podem aqui apostar o que quiserem uh, tem aqui uh, a porcentagem né? vocês podem meter uh, empa, eu recomendo ao pessoal que pronto ao pessoal que tem, pouco, tem poucos ganhos uh, o ideal o mesmo 50, 50% que é o melhor uh, como é que vocês podem ganhar coins? Podem comprar, como eu disse, com dinheiro, podem vender skins ou então podem, podem entrar pelo. podem usar o código de referência que eu vou. o código promocional que eu vou deixar aí. Se não me engano, não, agora não tenho bem a certeza se vocês ganham 200 coins ou 350 se vocês usarem o, código, o meu código promocional. Uh, era muito fixe só se vocês usassem o meu código porque assim uh, o site continuava a apoiar o canal uh, com, uh, opa eles depois nós estivemos a falar aí um pouco uh, eles disseram que eu quando se eu atingir aí um certo número de pessoas que que eles vão, vão dar-me dar-me umas armas que é para eu fazer giveaway uh, que neste caso que é o que me interessa uh, que é para fazer giveaway porque como eu disse no vídeo do giveaway eu tenho como objetivo que o canal se destaque em o canal que mais faz giveaways e já disse que eu este ano pretendo fazer 30 giveaways uh, o primeiro está a decorrer neste momento vai acabar no, no dia 25 Uh, por isso pessoal se vocês uh, opa, não custa nada vocês meterem o um código registarem-se aqui no site uh, e sempre podem tentar a vossa sorte podem vir aqui para o rolo e tentar estão a ver é uma coisa fácil perdi uh, não, é assim normalmente a estratégia é o okay, que falha-se dobra-se certo é para tentar recuperar o que se perdeu uh, mas como o pessoal é a perder o perdeu, ué. <risos> I, Jesus. Bom, whatever, uh, agora vamos... Ai, tanta luz, meu Deus. Uh, bom, whatever. Uh, mas pronto, como, como o pessoal uh, não, vai, não vai começar com muitos pontos, a não sei como está aqui, as que ou ao contra. Uh, uh, aconselho que não façam aquilo do dobrar, que uh, só tentando mesmo com os 20 e irem acumulando. Uh, uh, uh, outra coisa. Ah, aqui. Aqui tem. Pronto, tem aqui estas sete.. estas personagens aqui, que são, se não me engano, são personagens de logo. Cada um tem aqui os coins que valem. Né? Vocês podem comprar por exemplo uh, Vocês comprando este aqui Vocês têm a possibilidade de se calhar uh, de um coin a 500 coins E um, uma chance de ganhar o jackpot Neste aqui é 50 coins, mas vocês têm a possibilidade de ganhar de 5 a 2.500 coins com 5, 5 vezes de, de ganhar o jackpot. Aqui é 100, tem desde 10 a 5.000 coins para poderem ganhar e 10% de chance. Aqui é 500, tem de 50 a 25.000 e 50% para ganhar o jackpot. Aqui é 1.000, tem de 100 a 50.000 com 100%. Ou oh, 100 vezes Sim, é 100 vezes a uh, chance do jackpot, ou whatever Que é, é muito fácil, vocês vêm aqui Tal, ganhei 8 cones, cones. <risos> uh, Basicamente é isto, pois é claro que depende da sorte, não é? E eu já vi que hoje não estou aqui com muita sorte <risos> E... Outra coisa muito fixe, pessoal Que, que o site tem é podermos apostar em equipas Nós podemos apostar em equipas acesso em equipas de LoL em equipas de Dota em equipas de COD uh, Outros e... pronto e esportes aí, e futebol e whatever uh, que é muito nice pessoal chegam cá por exemplo deixa eu cá ver aqui o que é cá aqui que é cá aqui Por exemplo vou aqui vou postar aqui no nos no, no orbit no time orbit no Gambit Gaming não os conheço não vou postar muito vou só é mesmo para mostrar vou, vou postar aqui 7 pronto quero apostar 7 neles faço submit já está uh, o jogo vai começar aqui dentro de 8 horas e depois vocês quando é que vocês vão ganhar os coins? Uh, depois uh, do jogo começar uh, Pronto, vai ficar aqui, já não vai estar a aparecer aqui o tempo, vocês vão ganhar, uh, vão receber os coins uh, quando aparecer aqui END É quando o, o jogo acabar neste caso Muito simples pessoal uh, Yeah, e acho que é isso, já mostrei o site todo. Uh, o site é muito bacana, vocês também podem uh, podem ter a aplicação do site uh, para o Android, para o iPhone, o que é muito nice para o pessoal que neste caso gosta de apostar em, gosta de fazer apostas em equipas de CSGO uh, Eu por acaso comecei agora a gostar de fazer apostas nas equipas de CSGO por causa deste site uh, porque não, nunca coisa nunca me deu interesse e neste site aqui gostei porque é uh, apestei aqui 10 mil numa equipa agora já não me lembro qual era a equipa e ganhei ganhei para aí cerca de 10 mil de profit yeah. foi uma cena foi muito nice. foi epá, foi muito nice mesmo Uh, por isso pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Partilhem o vídeo, inscrevam-se no canal. Uh, opa, e vou deixar aí o código, o código promocional para vocês poderem entrar. Uh, para poderem usar e ganhar coins. Uh, na descrição do vídeo. Eu vou-vos mostrar aqui como é que é. Por exemplo, vocês entram aqui no site também vou deixar o, o link do site na descrição e fazem join us pessoal não entrem aqui pelo pelo, pelo Facebook porque senão vocês não ganham nada uh, metam mesmo aqui o e-mail uh, o username, a palavra passe uh, essas tretas aí qualquer merda aqui não sei se vou conseguir mas pronto só para vos mostrar É só aqui para vos mostrar, pronto, quando fizerem aquela parte, uh, vocês vêm aqui, uh, metem aqui o vosso número de telefone, escolhem, escolhem o país, neste caso o meu está aqui em Inglaterra, porque eu estou a viver em Inglaterra, não por acaso nem em Inglaterra esta merda. Mas pronto, vocês escolhem aqui o país que vocês estão, metem essa treta, uh, metem o vosso número de telefone e depois metem aqui o código, prom uh, o código promocional eu vou deixar, uh, que eu agora não me lembro se é 200 ou 350 coins, uh, mas pronto, depois carregam em next, uh, vão receber uma mensagem uh, para o fone com o código de verificação, uh, vocês aqui onde diz verify vocês vão meter esse código e depois login ou save ou whatever ou continuar e está feito pessoal, nada de mais. Bom pessoal, é isso para espero que tenham gostado do vídeo, uh, já sabem deixem o vosso mega like para apoiarem o canal, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, é uh... <coughs> pá, pessoal tentem ajudar aqui o máximo que puderem aqui, a aderir aqui neste site, que é para, para eles também poderem, poderem me ajudar a mim e eu poder fazer giveaways, cenas fixes aí para vocês, e é isso pessoal.